A Andretti nem chegou na Fórmula 1 direito, mas esse assunto já tá rendendo bastante discussão e oposição das equipes, é sobre isso que a gente vai falar hoje, então aproveita para deixar o seu like e também a sua inscrição. Fala galera ligada no Grande Prêmio, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Gabriel, o vídeo de hoje Venho aqui para falar um pouco sobre as últimas repercussões aí dessa tentativa de entrada da Andretti na Fórmula 1, agora em parceria com a Cadillac, como a gente viu, né, a gente já está vendo, a gente viu recentemente também uma resposta no tweet do Mohamed Ben é né, o presidente da FIA, afirmando aí que, enfim, que está decepcionado um pouco com a resposta das equipes em relação à Andretti, o que é meio curioso até porque publicamente a gente não viu nada sobre, né, nenhuma equipe ela necessariamente se pronunciou a, sobre essa tentativa de entrada da Andretti, mas a BBC publicou uma matéria é, falando um pouco sobre certa oposição dos times do grid atual, claro eles não, não são eles que vão impedir Andretti de entrar, né, a FIA que tem que necessariamente aceitar, eles tem que pagar a tal taxa de entrar e tudo mais mas é claro, os times eles têm uma voz muito importante em tudo isso e eles já estão se colocando um pouco para trás, com um certo preconceito muito besta, né, uma das alegações é especialmente sobre ser um time americano e pela forma como que o automobilismo ele é feito nos Estados Unidos, né, de como muitas equipes americanas elas surgem na Indy comprando espólios e enfim, claro, a Indy a gente sabe que é uma categoria que ela tem uma padronização de chacinho, então é mais fácil você comprar um espólio para você montar uma equipe do nada, e aí há muita dúvida em relação ao Andretti, especialmente é, pelo projeto que eles têm de entrada, né? por exemplo Andretti fala em entrar o mais cedo possível na Fórmula 1 e acho que o mais cedo seria 2025, nem 2024, 2024 praticamente impossível você montar um projeto é, em mais ou menos um ano mais de dois anos, a Andretti já fala um pouco nessa entrada, né? antes mesmo da chegada dos novos, é, dos novos motores em 2026, e aí muita gente já vem afirmando que não é bem assim, porque as equipes mesmo já estão desenhando os carros de 2025, vai ser um ano muito importante, porque vai ser o último ano antes, é claro, da mudança de regulamento de 2026, né? e que a Andretti ainda precisa levantar a sua fábrica e etc, e que não confio muito nessa questão de ter uma fábrica nos Estados Unidos, porque a Haas, por exemplo, é uma equipe americana, mas a gente sabe que boa parte do carro da Haas é montado na Inglaterra e na Itália, né? pouquíssima coisa da, da Haas é feita nos Estados Unidos, e, é claro, a, a influência da Cadillac, do nome Cadillac, também não está sendo muito forte, porque é algo muito parecido com o que temos com a Alfa Romeo, né? Hoje, na, com a Sauber, a Alfa Romeo, que é uma equipe que ela só dá o nome dela para a Sauber, ela não fornece motores nem nada, é mais uma, uma forma de, de propaganda do que qualquer coisa, né? Não é... E eles temem é que a Cadillac vai ser a mesma coisa e que não vá ter esse impacto ao mesmo tempo que a gente ainda tem outras montadoras que estão conversando sobre essa possibilidade. Essa matéria da BBC fala que a Porsche... Ainda analisa formas de entrar na Fórmula 1, a Porsche que a gente lembra que teve aquele acordo que flopou né, com a Red Bull alguns meses atrás, e que a Ford, que é uma rival aí da, da Cadillac, né, uma rival da General Motors, também é uma fábrica americana, estaria também em conversas pra, com a Red Bull para ter um projeto semelhante ao que a Porsche queria ter, mas que eventualmente vá se tornar uma nova equipe, uma equipe própria da Ford. É, bem, eu acho que tem que parar com esse preconceito com, com os americanos, assim, é, é até meio estranho né, a gente falar de americano, se não foi preconceito em qualquer coisa, mas a realidade é, a Fórmula 1 ela tem crescendo, ela está crescendo cada vez mais, ela está se está expandindo nos Estados Unidos, e hoje não tem outro projeto bom o suficiente para entrar na Fórmula 1 que não seja da Andretti. Entendeu? Então esse preconceito com o americano precisa parar, não é só porque o formato de corridas dos Estados Unidos é diferente. Cara, a Fórmula 1 é um negócio sério, e eu entendo que a Andretti sabe é, da seriedade da Fórmula 1 E por isso ela buscou diferentes parceiras O tempo inteiro, por isso que Andretti Ela busca construir uma fábrica maior Por isso que Andretti buscou inicialmente uma parceria Com a Renault, naquela tentativa frustrada De alguns meses atrás, né, que já foi Rechaçada pela, pela própria Fórmula 1 e pelos times né? A Fórmula 1 mesmo Que meio que deu uma ideia assim de, olha caça uma montadora aí e quem sabe vocês voltam mais forte, fizeram isso agora, trouxeram a Cadillac, então assim, a Andretti ela for essa barra, ela busca tudo, ela está construindo uma nova fábrica, ela busca parceiras, ela já conversa com pilotos e tudo mais, porque ela tem as condições de entrar, e eu prefiro muito mais que entre na Fórmula 1 a Andretti, que é uma equipe que a gente já sabe do histórico dela, mesmo que a Andretti não necessariamente seja uma equipe vencedora na Indy, na Fórmula E nos últimos anos, mas eu prefiro honestamente Andretti do que qualquer bilionário maluco asiático que possa entrar, a gente Você vê de, de, de diversos projetos aí, entre muitas aspas, que não tem solidez alguma, ou, ou vezes muitas coisas ligadas a empresários de pilotos que querem forçar a barra pra colocar a gente na Fórmula 1, né, eventualmente sonhar com essa possibilidade, são projetos nada concretos. Então, enfim, para de preconceito com o americano, Fórmula 1, vamos abrir a cabeça, vamos notar que o esporte cresce, e enfim e que tem tudo para ter uma 11 primeira equipe seria uma adição excelente para o a partir de 2026 porque normalmente a Fórmula 1 ela está sempre muito risco 20 é um número muito perigoso Fórmula 1 com 18 carros já pensou enfim ninguém fala aí sobre as questões de sobre equipes que estão meio que perto da falência né elas não são tão criticadas assim como uma equipe uma equipe que ela só quer entrar enfim o que, que vocês acham uh, acho que a Fórmula 1 também tá. que as equipes da Fórmula 1 tá exagerando nesse preconceito Comenta aí embaixo, não esqueça, claro, também de se inscrever no canal e também deixar o seu like e compartilhar nas redes sociais. É isso aí, galera. Um abraço.